Eu estou fazendo uma arte aqui. É. é. Já que o senhor é um escritor, eu sou escritor. Eu é vi feliz. um livro lá com o doutor Enéas. Ah, sim, é, fiquei emocionado. Eu falei assim, vou lá comprar um para mim. Não, eu não vendo. Bom, mas o e... senhor tem que me emprestar para eu não, ler, então. Eu dou um de presente pro o senhor. Mas é muito chique aquele livro, o Cundemé. Ficou muito bom. Todo mundo está elogiando, e ele falou que uma senhora foi comentar com ele. Eu disse: assim, Eu já estou já lendo, já estou, né? É, ficou e, um livro marcante. Marcante. Agora eu vou contar para o senhor: a história do Velho Testamento é a história das famílias. E quem entende as famílias, entende a história. É. E o senhor escreveu um livro muito rico de história. De história. E história da família. É. E eu sou de família alemã, Sattler, e a família Gomes. A nossa família escreveu um livro de um encontro que lançou, mas foi um, um livro muito limitado, porque colocou nomes, certo? certo. Dos gomes lá do Espírito Santo. É, isso aí é, não tem, não tem um sentido para o senhor, num certo sentido, porque são oitocentos, mil e tantos nomes. Cada pessoa está aí os nomes. É como se fosse uma é genealogia. É Genealógica. Agora o do senhor, ela tem uma história ela contada. É. Aquele líquido é muito rico. É muito rico. Muito precioso. É. Eu vi o livro e o Enésio teve o um capricho de me mostrar as fotos do livro lá. Eu vou ficar isso aqui, isso aqui era da minha mãe, eu guardo com a maior relíquia, a família Gomes. Aí ele foi contar aquelas, aquelas fotos da igre... pessoal da igreja metodista, é. da presbiteriana. O casamento do senhor. O senhor é era bonito, é, O senhor acha, é né? O, o, o jovem, né? É, mas o senhor já viu, né? Bonito. O pastor Bill lá, é. ele contando, mostrando, eu falei assim, hoje eu vou lá agora, antes do almoço. É, o paceria. Pedro me falou que o senhor teve aí, é. me procurando. Mas muito bonito. Então, eu vou dar um livro para o senhor. Eu vou ficar muito contente. Viu? E eu vou registrar essa oferta que o senhor vai me fazer. Então, ele... Hum. É o seguinte, eu tenho só dois netos. E. É, Quantos eu fiz, volumes você tirou só? Eu fiz só 200. 200? É. Então, o que aconteceu? Eu queria fazer até só uns um 50, porque é só para alguns amigos e tudo mais, né? Aí, eu peguei e fiz. Para meus netos, quando daqui 20, 30 anos. Eles, quando eles estiverem lá seus 30, 40 anos, eles forem fazer uma reflexão e escuta, mas qual é que é a nossa origem? De onde onde nós viemos? Certo. Né? Aí então, eu, eles vão saber contar a história para a família deles, os netos deles, e eles poderão também aproveitar isso daí e contar a história deles. É uma fonte de pesquisa e informação. É então, esse foi o meu objetivo. Mas eu creio que o senhor vai ter que reeditar esse livro aí. Pelo o, o que eu percebi, é, da grandeza do livro. A, a pessoa fala assim, não é a família do Sokutembe. Eu vou entender a história que está envolvida é. nessa família. É. E, Franca, o senhor, o senhor é. foi muito feliz ali. É, porque a gente... Eu fui... A princípio, a minha ideia era escrever só no máximo 80 páginas. Certo. 80 páginas. Mas acontece que as coisas foi, foi desenrolando, desenrolando. Quatro anos para escrever isso aí. Mas ficou uma obra prima. Nos últimos prima. seis meses e sob um efeito de depressão. O senhor já plantou uma árvore? Eu já plantei duas árvores. Então agora você já está pronto a morrer, ué? É, eu já plantei duas árvores. Eu plantei árvores que hoje eu não abraço elas. Que coisa boa! É. O senhor ainda tem aquele fusquinha ainda? Tem. Que ano que é? 70. É, 70? É. Que coisa... A imagem que vem de São Kuttenberg é ele saindo com aquele fusquinha, indo com a esposa dele para o sítio, né? É. Aonde que é o sítio, é senhor? É no rancho, é no é estreito. No estreito? É. Coisa é Estreito. Faz 35 ou 36 anos que eu tenho ele. Né? O senhor ficou casado quantos anos? O... 42 anos. 42 é. anos. E o senhor tem três filhos, né? Dois. Dois, dois filhos. É o Pedro, o... o Pedro e o... Pedro e a Esmalha. Esmalha. É. E quantos netos? Só dois. Só dois um netos. casal. Né? Então, é um livro que eu tentei passar ali e fui... É, relatando também, como o senhor viu, a história de cada época. De cada época, e a evolução... É, o senhor vê, por exemplo, os movimentos políticos... Certo. Né? Só então... A mudança da Franca, né? É. Essa a construção lá da metodice, o tempo ali, era, ficou isolado, né? É. Eu não tinha as construções ao lado, quase é. que eu vi ali. É e foi as famílias né é. de antigas isso é muito bom é uma riqueza então, eu acho que é, ficou bom eu, eu gostei aonde o senhor conseguiu aquelas fotos só desculpa perguntar sobre bom, o Temer. Eu, aquelas Algum... fotos da igreja por exemplo eu consegui é, foi com a esposa do do o Jardine é, não do, do Mauro Ferreira. Mauro Ferreira. É. Né? Eu conversei, eu consegui com ela. Então, agora, aquelas fotos da... Estou conversando da, com o Sr. aqui Deus hoje. Deus esse, Deus. esse aqui eu tô falando aqui para registrar, Sr. Kutenberg. Isso aqui ah. é coisa boa, certo? Então, Vamos aquela, aquela ah. história do da viagem deles para ir em Passos, certo. aquela da família, da minha mãe, que guardou. Coisa boa. Até o Enéas levou para fazer uma... Ele mostrou, tirou o xerox, um, xerox. É, ele mostrou... Escanear, tirou, mostrou, mostrou. Ficou boa. Ficou excelente, é. é. É. Então, e aquela foto ali é uma relíquia. É relíquia. É uma, é uma relíquia. O, o senhor compartilhando aquele livro, o senhor está repartindo coisas que... Preciosas para as pessoas. É, mas... Eu falei para o Enéas: Enéas, esse livro vai te cutucar a todo momento, que você tem muitas fotos, você tem muita coisa do seu pai, Reverendo Nicador. É... E ele, você precisa de publicar isso. É... Certo? Você está vendo que o, o que, é que o Sr. Gutenberg. A história de vida do Reverendo Nicador é extraordinária. Extraordinária, precisa, Nossa. merece um, um, um, um, um exemplar num livro, né? A história do reverendo é uma história exemplar. É. Ah, a militância dele como professor, Tudo. certo? Ah, como esse, Tudo, esse é. benemérito de assistência Tudo. social, Tudo. Tudo. bom Tudo. samaritano, é. né? É. Político, o, né? É, pastor. Política, vereador. É. é. A, a, a, Isso é muito a, rico. A seriedade dele, a personalidade dele. É. A origem é. do reverendo Nicanor, é. da antiga, é uma, é uma riqueza. É. Eu falei assim, esse livro do Sr. Kutemberg eu vou cobrar do senhor agora. Porque eu estou cobrando, mas agora é mais. Assim, o, o Sr. Kutemberg fez um trabalho excelente, agora você tem que fazer também. <risos> é. é, não, do reverendo merece. Merece mesmo. É, merece. Então, reverendo, eu fico satisfeito que o senhor gostou. Partindo do senhor, representa muito para mim. Porque o senhor é uma pessoa diferenciada. Obrigado. Né? É. é uma pessoa que tem também uma história de vida muito rica. Obrigado, né? Obrigado. Exemplar. Certo. Né? Obrigado. Então, isso partindo do senhor, para mim, eu fico envaidecido. E fico gratificado porque não foi uma perda de tempo, né? Certo. Eu, como diz, digo lá no, no livro, não joguei pelos aos porcos, né? O senhor, vai ter, o senhor vai perceber daqui a um tempo então, a repercussão e, a, e, e o senhor não vai acompanhar toda esse, essa evolução desse livro. O que, que é o, o registro então, de uma história? A minha professora, aqui, a professora que me deu assessoria, ela falou que esse livro é na opinião dela, porque ela é professora de história. Ela falou para mim assim, olha, esse livro de uma biblioteca... De uma universidade, dentro de 30, 40 anos, ele vai ser de, uma, de um valor que você não pode imaginar. Extraordinário, velho. Porque as pessoas daqui 30, 40, 50 anos não vai ter a menor ideia. O que você está registrando, ninguém teve o capricho de registrar. Muito bom. E eu registrando a conversa nossa aqui com pois o seu Couto é, mas... E ouvindo a voz do autor. Vai, vai, vai... queimar Quem queimar o quê? O senhor está é muito chique, essa Couto <risos> é. Parabéns. É uma pessoa que fez um trabalho que merece todo o destaque. Então, agora eu vou o pegar o um papelzinho a caneta, eu vou anotar o seu endereço, certo. porque eu me recuso a dar um livro para a pessoa aqui no meu serviço. Certo. Eu gosto de levar na casa da pessoa certo Porque Eu quero deixar marcado esse momento Para mim, é muito importante muito Eu bem. saí da minha casa E lá na casa do reverendo Como eu fiz com né, é. o Enéas ele, Eu entreguei para o Eduardo certo. Que é o marido da, da Daquela escritora a é, parente é. do... Nossa, a é, do Enéas, é. Né? Então, ele veio aqui Eu falei, não, sempre pega para o Enéas porque ele, eu ficou tão, ele. ele ficou tão emocionado Ele falou assim, ó oh, Eu li, reli E estou compartilhando com outras pessoas Vai falar com outra pessoa A doutora Tereza Vieira Que depois, eu não sei O senhor deu para ela a filho filha do, do Moacir Vieira Que foi prefeito aqui ele comentando com o Eneve, assim, não, eu já li, assim, mas que preciosidade, advogada. Ah, não, para essa pessoa é ninguém, não. Então, esse livro está andando aí, viu? Pois Alguém é. já emprestou esse livro para ela, é, ela já é. fez referência dessa, dessa é. obra sua, viu? Eu vou do pegar o, um papel, eu vou anotar. O, o, o nome do senhor direitinho, o endereço que certo. eu quero levar na casa do senhor. Muito obrigado. Viu? Obrigado, Sr. É. Esse aqui, ó. Aqui, ó, é um trabalhador que tem um, um registro bonito da história, muito bom, da é história da família. O o que você está arranjando com esse quadro, aí, Sanko Pois é, o senhor lembra dele? Eu lembro desse quadro. Então. O Senhor, é? assim nos fala comigo. Senhor, assim... Como falas comigo através da tua criação, fala de Jesus aos outros através de mim. Esse quadro, eu me lembro desse quadro. Isso é da história do reverendo, quando ele fazia a campanha para construir é, o, o, o, o, prédio. O, prédio, o prédio lá da, da igreja é presbiteriana. presbiteriana, É, Aí. aos fundos do templo lá. Tá vendo? Ao fundo, muito bom. Aí, Aí ó. É uma expressão bonita, um quadro bonito que fica Olha aí. É, contando história. Contando história. Parabéns, viu, o senhor Cudemé? Ó, oh, eu deixei aqui já anotado, ah, certo? Eu já anotei aqui, quando o senhor foi lá, ah. aí o senhor fixa. Aí a minha letra não é tão difícil de não, ser tá entendida. Bom. Certo. E vai, eu deixei os dois telefones, o fixo certo. e o... Eu vou o... levar lá na casa do senhor, que eu vou fazer uma um... dedicatóriazinha, viu? E vou levar lá na casa do eu senhor. E eu fico muito contente. Com muita, com muita alegria, certo. com muita satisfação, com muito orgulho. Certo. O livro, qual que é o nome dele? O nome é... Ele chama Memórias. Memórias. Uma viagem através do, do túnel do tempo. Do túnel do tempo. É. O registrando a família G... como é que é o nome? Giolo, do... é a minha Giolo. família, né? É. Mas aí eu depois registrei a família da minha esposa, né? meu sogro, da minha sogra, e foi, de, de, dos italianos, que desde, desde que eles saíram lá da Itália, né? Os, os, os avós paterno, materno. Ou sou cutembergo? São quantos irmãos do senhor? Eu não li aí no livro lá. Eu não tenho irmão. Ah, o senhor é filho único. Eu sou filho único. O senhor já é nascido aqui no... É, nasci aqui na Franca. Meu Os livro... pais do senhor são... Meus pais, meu nasceu... pai nasceu em Pedregulha e minha mãe nasceu na Franca. Franca. É... O senhor não leu o livro, vai. Não, eu, li, eu vi o livro, manuseei lá ah, tá. rápido, eu nem queria ler, ver o livro. Aí o Ené disse, não, mas eu vou lá buscar o um livro para você ver. Aí naquele livro foi assim, eu não quero nem ver esse livro, eu quero ver o meu. Então, eu vou lá comprar um desse. O vai ver a história, é uma história de muita luta, de muita luta, muita tragédia. Sabe, reverendo? é um livro que se a pessoa cair na mão de uma pessoa de sensibilidade e quiser fazer um filme não da minha vida, mas dos meus antepassados dá um belo filme belo filme agora o mérito todo desse livro não certo. é meu o mérito é dos dos personagens. Dos do personagens do livro. É. Isso é muito importante. E o senhor faz parte, é, é fruto desse, dessa luta, desse, desse esforço. É. Né? Eu sou Gutenberg, só que eu estou registrando aqui, eu conversei semana passada em Cristais Paulista com uma espanhola, 102 anos, a mãe do prefeito de cristais, Miguelzinho. Ela chama a Dona Maria Rosa é, Ramos e ela contando a luta dela para chegar. Era criança ainda. Essa essa travessia para chegar no Brasil. O Celí, tudo bem? Você tá jóia? Alegria para gente, velho. Eu estou bem, graças Nossa, a Deus. Graças a Deus, senhor. Eu estou bem agora conversando com você e com, com o Sô meu amigo de um Faz bom boa. tempo. Fazia tempo que eu não te vi. É, nós estamos aí. É. Graças, graças a, Deus, a Deus. Registrando aí já o deu um momento. Pra ela. Deu uma já... ficou ela. ficou bonito, hein? Eu não sei um se você teve de tempo de ler. Algumas coisas eu li. É? Muito bom. Muito ah, bom eu, eu, eu, eu, eu vi e falei assim, eu vou lá buscar. Vou ler, Boa, seu para minha irmã também, né? É. Gente, tudo Ó, bom? Um abraço tá, para você. Prazer, que bom. Com sou, com, ah. é, sou com o Denberg, Mas que coisa boa a gente vê. E é, eu uso muito a expressão que está na Bíblia, chamada o caminho. Cada pessoa tem o tem que construir o um caminho. É. E cada família, quando tem é, essa, essa, essa garra, constrói um caminho. E se você busca um caminho reto, passa por todas as adversidades e rompe, vence, certo? Agora tem muitos que ficam no meio do caminho, por causa de uma pedra, por causa de uma frustração, né? Ela, ela, não, ela não ultrapassa aquilo. E quando a gente tem a graça de Deus, você vai até o final e Deus abençoa para fazer uma história bonita. Uma história bonita, a nossa caminhada. Caminhada é uma, cristã. É uma caminhada. A nossa vida é uma caminhada. É. E quando a gente, o senhor fala de, dessa travessia do mar, aí que tem mais sentido ainda, porque toda a história do Velho Testamento é de passagem saindo é. do Egito, atravessando o um mar, entrando no deserto o deserto é uma experiência muito profunda para depois entrar na terra de Canaã. É. Né? Muito obrigado, Sr. Kutenberg. eu estou registrando, estou registrando aqui hoje, dia 13 de julho, junto com o meu amigo Sr. Kutenberg. <risos> Valeu, né, Valeu. Ouça.